Nopa, então. Esse vídeo tá sendo bem curto, porque eu só queria fazer um anúncio nele. E eu nem vou colocar intro. Só vai ser uma musiquinha, uma gameplay de fundo e alguns elementos de tela. Bom, a coisa é que eu decidi criar um novo canal. Além do GeoAzi Games, GeoAzi Shorts e GeoAzi Art. E vai ser um canal de Discord. Por que um canal de Discord? Bem... É porque eu, desde 2020, praticava um tipo de arte chamada Discord Sings, que é basicamente quando um bando de pessoas, entre aspas, cantam no Discord. Eu descobri isso a partir do meu amigo Shido. Então, muito obrigada, Shido, por ser tal fonte de inspiração. Mas aí, eu parei com os Discord Discordings para ser um canal de opinião. Depois de canal de opinião, aos poucos se passando para programação, reflexão. E hoje sou um canal motivacional e sobre programação. E como eu não quero mesclar aqui no canal, além de sempre deixar algo exclusivo em outro canal e também aos poucos e atraindo um segundo público para cá, eu decidi criar um canal exatamente para isso. Assim como Beluga... Carlos, Neon e outros canais que usei como inspiração pra criar esse novo canal chamado Lazy. Eu criei ele junto com meu amigo Crack Crayon. Não, desculpa pelo Crack aí. O melhor Guilherme. E por enquanto temos quatro personagens. A Lazi, que sou eu. O Craio, que é o Guilherme, sendo amigo da Lazy na história. A Shu, que seria a Chu Inimiga minha e do Craio. E o Roya, que vai ser o senhor sabe tudo da história. Mais ou menos um deus. Que sempre vai resolver todo tipo de situação e Tá, todas as situações possíveis de maneira honrosa. A Lazy eu criei por causa do finalzinho do meu nome artístico, né? Que é Lazy. O Cryo foi o nome que o próprio Guilherme criou a partir do nome artístico dele, que é Cryon. Achou! É pelas iniciais de Shu só que com um egg a mais pra não ficar muito genérico. E o Rogue eu escolhi o nome porque a Hoya é o topo da garrafa de vinho. Sendo vinhos vinho as maluquices do Craio, Lazi e Shu. E a garrafa os vídeos, ou seja, o servidor. Então o Rogue é o que impede que as desordens se espalhem sem a presença dele e muita coisa pode dar merda. Então é isso. O link do canal vai estar na descrição e quando eu conseguir achar uma rotina de gravação junto com o Guilherme, vou passar a postar lá com mais frequência, de uma forma que não atrapalhe para o canal principal. Abraços!